Dei capa em todos, dei capa em todos Ai, tropa, Ai. clipa, família Ai. Ah, tá maluco Clipa aí, tropa, clipa aí, família Capa em todos, tropa minha simulteira é quando o patrão não tá, doidão. Tem gente aqui, tem gente aqui. Mano, eu acho melhor nem trocar, né? Na verdade, eu tô falando do tu... outro. Eu vê. Opa! Dá ah, eu vê. Aaaaai! A massa! A massa! Saiu na merda. Saiu no chão, Vai, raça! Derrubaram? Derrubaram? Derrubaram? Derrubaram? Vai, vamos, vamos, vamos, vamos. Derrubei, derrubei. Tá relando já. Tá rilando, só tem dois. Derrubei, derrubei. Calmou. Só tem dois A granada, moço Vai, fica trancado aí Se tranca aí Ô, oh, o cara me trancou com ele O cara me trancou com ele Ô, oh! Porra oh. oh. Ah O cara jogou um gel e me puxou pra dentro do bagulho, véi Opa Opa Rapaz, eu ia fazer o recorde, mano. Eu derrubei três no paraquedas. Mentira! Eu ia fazer o recorde de derrubar quatro, mano. Quase eu consegui. Quase eu consegui, mano. Eu pra caramba, eu capa pra caramba, Serol. Mano, faltou pouco pra bater meu recorde de matar quatro no paraquedas, mano. Muito fiado. Capa. Atrás. Tô bem mais um. Bem. Não, não. Tem um. Curaram aqui, velho. Curaram. Respeita aí, ah, ô rapaz. É Buiáfa, família. Quatro pés, os caras da Guarita, né? Tem cara lá no gelo, ó. Já vi, tem cara lá na frente, tem na frente. Dois caralho, capão caiu. Caralho, caralho, dois ca... capos capa caiu. Tudo fraco. Flipa aí, tropinha, é nóis. Dá graça, pegazão. Coreia. Tem três caras nessa casa da frente aí, não vai, não vai, Coreia, não vai, Coreia. Aqui, é aí, aqui, tem, tem três caras aí, não vai, mano. Tá tudo em cima. Desceu atirei, um, atirei. desceu um, Coreia, atrás, Coreia. Atirei, Zão, Jubei um. Rubei dois. Respeita, rapaz! Respeita aí, ah, Guadalu! Tá <risos> Mas o ah, que, que é isso na minha tela agora? O cara tá jogando no um pino, né, rapaz. Nossa! Tá péssimo. Olha tá o é, God, -me, é tá me tá é lá. o God, me tá é lá. Olha o God, me tá lá. É tá Ave Maria! O outro vai cair, God. O outro o tem mais. Macho, como... O outro vai cair vai salvar, God. Vai, deixa o God. Isso! Rebatido, rebatido, Nossa. God. Acabou a bala! God, tem um loot do seu lado esquerdo, mano. Boa! Chupa! Ah! Reveita! Vixe, tem cara do outro lado ali. Eita! Ah, Capitão, esqueci de saber de uma coisa, mano. A vida é uma só, velho. Tô vendo aquele cara ali, ó. Tá de AW, tá de AW. Ah, me matei, ah, velho! Me matei, capitão. Eu me matei de lança, velho. <risos> clipa não, família, não clipa não, mano. <risos> uh, dá pra uh, dá pra não sei se eu... Não, não, não, não tá com esse gajo, não. Ele tem pistola. Ele tem ah, vai. é Deu, pegar, vai, só apertei, eu tenho mais um! Tem hum. dois é caindo! É Dei cap em outro, vou subir, vou subir! Vai eu mais um, pô! Vai, vai, vai! Trancou, trancou, é? viado! É? Tô voando! Ah, o cara colocou uma ingrima aqui, velho, o cara é doente! Ai! Boa. Matou! Tamo qual Olha o Berg Ali! Meu Deus do céu, tá vindo um carro muito rápido! Eu achei que não passava. Ai, mano, que burrada, velho. Nossa, que entregada da paçoca. Cê é burro, cara. Que loucura. Olha, cara, que cara rato, família. Tá vendo? Você tá vendo? Olha o cara rato. Olha o cara rato. Vai vendo, ó, ó. ó. Não, calma, calma, calma, calma, calma. Não mata ele, não, não mata ele, não. Não mata ele não, calma. Tá na black area, tô na black area. Calma, ali, não mata ele não. Olha o idiozão do bocão. Ai, dá um capa no idiozão pra quem o bico, vai. <risos> ah, <risos> ah, mano. Ah, O <risos> oh, oh, cara, oh, véi. Não dá, tá, cara. Não dá, cara. O cara tá... Rapaz, <risos> ah, tem um escadinho inteiro em aqui. O cara parado mirando. <risos> <risos> Não existe pressa e não tem coração de fé. Isso te interessa. Coração das donas bate de acordo com o cabo. Deu bem três. Fica aí, porra. Vem por trás aí, matei todo mundo. Tá arrasado, meus amigos da. Também eu. Primeiro galpão tem um aqui. Não sei, gente. Eu tô Já vem outro. Que isso? Olha lá, olha lá. Quase eu morri por causa desse cara. Ó, ó, ó. E gelo no teu rabo que eu não tenho. Tá aqui, tá aqui, ó. Ó, oh, tem gelo aí, ó. Olha Eita isso. aí família aí. Toma aí, rapaz! Toma. Ai. Ai, ó. Oh, só 10. ai. ai. Bem tranquilo. Na foba não, rapaz. Tudo fraco. Olha o nome do cara. Deu a daqui? Deu bem um e deixou o outro miadão, viado. Vou chamar os caras. Era pra ter amassado já. Mais um. Ai, tropa, clipa, família, clipa. Já estão ficando sem gelo, hein? A copa tá ficando sem gelo. Não, já, ficaram muito encurralados. Eles deram mole quando eles foram pra Factory, mano. Deixou plantear, mano. Ou já era. Já era, acho que aí não ah, Vou perder 20 reais, rapaziada, vou Eita. perder. Agora é chuva de granada. Eita! Aí, mata. Tô na Eita! Toma! 1x0 B4, mano. Mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata. Matou o Eita. B4. Eita. Eita. 2x2. Eita. Eita. 2x2, 2x2. Eita. 2x1. Eita. Nossa, que jeito, do Alisson! A Juru Pegaça! Pegaça! Arrabaça! Ah! Boa! Boa, moleque! Já caiu um, já caiu um, já caiu um. Já, já era, já era, já era, já era, já era. Já Caiu o dois. É o 2.ba. Tá deitando longe ainda, mano. Nossa, que capa do Juru Boa, Juru botou fogueira, correu. Quase derrubou mais um, é dois, jogou muito, jogou muito, agora só o Japa Longe chegou aí, ó. Nossa! Eita, pudeirinha primeiro, 3 x 2 Eita! Já era, já era, já era. 2x1, 2x1, 2x1 B4. Deu barulho, 3x2, 3x2, 3x2. Nossa, que... 3x2, B4K vai cair, ah, caiu no chão B4K, só sobrou aposentei, mano. Só sobrou ah, aposentei, 3 contra 1 um agora. 3 contra 1, Era 4x3, agora 3x3, agora 3x1, mano. Vamos ver. Bota a mina terrestre aí, meu parceiro. Vai tomar balance tudo quanto é lado. Uala. E acaba. Coffee 2x2, e deu coffee, meu parceiro. Nossa, cara, Vai ruxar igual um já demônio era, agora. Então... Já era, meu parceiro. Cresceu, Ih. mano. Perdeu dois. Pronto. Ih, derrubou mais. um. Derrubou era, um na granada. Acabou. Já era. E B4 leva essa partida, meu parceiro. E deu B4. Caraca. E deu a B4 aí, ramelaram a missão. <risos>